vamos lá você agora vai aprender como mandar dinheiro tá da tua conta bancária via Pix aqui para dentro da tua conta de operação e nós vamos fazer isso usando o aplicativo tá bom o aplicativo aqui da exness dá para fazer pelo computador mas também vamos aprender como fazer pelo aplicativo então você abriu entrou com a sua senha com o seu login né E você então tá aqui e geralmente já vai ter a sua conta aberta aqui né você clica aqui nesse nessa nessa setinha para baixo vai aparecer o valor a vai aparecer as suas contas se você tiver mais de uma aberta mas bem simples então eu vou eu vou depositar nessa conta chamada depósito tá a sua pode ter outro nome pode ter o teu nome mas eu vou depositar nessa aqui então eu vou clicar aqui no botão depósito depositar tá aqui do lado né é não sei se você pode ver aí aqui tá o botão depósito tá certinho e aí eu vou clicar aqui e vou então é, é escolher aqui o formato que eu vou querer eu vou escolher pics tá nós estamos fazendo especificamente para pics vou clicar aqui em cima PIX, e vou digitar o valor note que aqui você tem então é o valor de 49 o mínimo 49 reais ou seja 50 reais Ok e coloca o valor aqui nesse espaço muito bem, então eu vou depositar aqui, vou colocar aqui o valor, 50, 50 reais ok, tá? E vou continuar, esse é o valor mínimo para depósito, tá? Valor mínimo para depósito, então eu vou continuar, clicar aqui em continuar e vou confirmar aqui novamente no botão confirmar, ok? E aí vai aparecer então um espaço aqui para eu colocar o meu nome, tá? O meu nome completo, Misael. Okay. o meu e-mail que é o mesmo e-mail que eu usei para criar a a conta aqui na na, na corretora oportunidade agora ok 2015 arroba gmail então oportunidade agora gmail.com muito bem agora o meu cpf tá e vou então pagar é, vou clicar aqui nesse botão Pagar 50 reais, muito bem. Tá, vou confirmar. Esperar aqui um minutinho, é só um minutinho, e aí vai ter as informações aqui. Pix tá processando. E aí que que eu vou fazer, pessoal. Bem simples. Eu vou vir aqui. Ó, tem o QR Code, né? Mas eu vou copiar e de eu vou clicar nesse botãozão grande aqui. Tá, copiar e tá muito bem e eu vou copiar esse D então eu vou clicar nesse botão que vai copiar ok eu vou lá no meu banco aqui no banking tá muito bem área Pix vou escolher aqui a o vou escolher aqui o Pix copie e cola copie e cola tá que é onde realmente é isso mesmo. Você tem que escolher, tá? Eu vou aqui, ó. O Pix copia e cola. Essa é a opção que você precisa, tá? Colei, avancei, pronto, tá bom? Agora sim. Agora deu certo, tá? Card Pay é isso mesmo. Card Pay, informações, tal, tal, tal. E vou transferir. Vou digitar aqui o meu código. E pronto, não precisa enviar comprovante, nada Pronto, vamos ver se foi Foi, foi enviou Aqui, eu clico aqui E já vai aparecer então Aqui enviado, ó Card Pay e tudo mais Foi alterado, ó Já recebi saldo, foi alterado Ou seja, o saldo recebeu os 50 Vamos ver lá dentro Naquele, naquele campo de depósito lá Ó, já caiu aqui dentro Tá? Rapidinho, rapidinho Eu consegui enviar então é, os valores aqui para dentro da corretora, ok pessoal? É assim que se faz depósito pelo aplicativo da XNES, tá? usando sua conta bancária via Pix. Até o próximo tutorial.